Que privilégio começar com você o programa Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para abençoar o seu coração, edificar a sua vida. Eu quero já registrar nossa gratidão pela sua audiência, registrar nossa gratidão pelo apoio das igrejas irmãs em todo o Brasil, para que este programa chegue a milhares de lares todos os sábados. Hoje eu vou tratar de um assunto importante O sofrimento humano e a soberania de Deus Vamos basear esta mensagem no livro de Jó 42, versos 1 e 2 Vamos ouvir a leitura do texto Então respondeu Jó ao Senhor Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado o livro de Jó é um dos livros mais emblemáticos da Bíblia. Ele retrata o sofrimento humano em relação à soberania de Deus. Jó era o homem mais piedoso da sua geração. Deus disse a seu respeito, não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus. E que se desvia do mal. Apesar de Jó ter este currículo tão belo, não enaltecido por um amigo ou um bajulador, mas pelo próprio Deus, que não tem uma opinião a nosso respeito, mas tem o um diagnóstico, Jó vai enfrentar grandes dramas na vida. Jó vai sofrer cinco golpes, Amargos na sua história Sendo o homem mais rico da sua geração Ele vai à falência Sendo um pai exemplar Intercessor Ele vai enterrar os seus dez filhos Num único dia Sendo um homem saudável fisicamente Ele vai sofrer uma enfermidade dolorosíssima Conferidas feridas do alto da cabeça à planta dos pés. Sendo um homem bem casado, na hora da sua agonia mais profunda, a sua mulher diz para ele, ainda conservas a tua integridade, Jó, amaldiçoa Deus e morre. Sendo um homem que tinha amigos e amigos sinceros, três deles vêm ao seu encontro para condoerem-se com ele, assentando-se na terra com ele, sete dias e sete noites, sem abrir a boca, tamanha a dor de Jó. Quando abrem a boca, por serem maus teólogos, assacam contra ele as mais pesadas acusações, os mais pesados libelos acusatórios acusando Jó de ser um adúltero, de ser um ladrão, de ser um louco e de ter se enriquecido por ter explorado as viúvas e os órfãos. Jó, neste calvário de sofrimento, neste Getsemane da sua dor, neste vale mais profundo da sua agonia, ergue aos céus dezesseis vezes a pergunta por quê, por quê, por quê? Por que que eu estou sofrendo? Por que que a minha dor não cessa? Por que que eu sepultei os meus filhos? Por que que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que que eu não morri ao nascer? Por que que o Senhor não me mata de uma vez? Ele levanta os céus 34 queixas e diante de tantas perguntas e diante de tantas queixas, a única resposta que ele ouviu foi o silêncio de Deus. O total silêncio de Deus. Jó perdeu, diria você e eu, tudo na vida, exceto a sua fé em Deus. Porque é nesta noite escura do sofrer que ele arranca do peito um brado de esperança, dizendo, mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. E eu verei o meu Redentor. É nesse momento, então, que Deus rompe o silêncio e começa a despejar em cima de Jó a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder, a sua soberania. E Deus pergunta, e faz 70 perguntas para Jó, setenta, todas retóricas, perguntando a ele, hoje oh, Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava, Jó, quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde você estava, Jó, quando eu cercava as águas do mar para que elas não invadissem a terra? E Deus foi despejando em catadupas sobre Jó a sua grandeza, a sua majestade, a sua soberania. E Jó foi se encolhendo e se encolhendo e se encolhendo para dizer o seguinte, agora eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, eu me abomino no pó e na cinza. E Deus restaura a sorte de Jó. Nas cinco áreas que ele foi golpeada, todas elas Deus restaurou completamente. Restaurou a sua saúde, restaurou as suas finanças, restaurou suas amizades, restaurou o seu casamento e Deus lhe deu mais dez filhos, sete filhos e três filhas. Tudo Deus fez por causa da sua soberania. Quero dizer a você que Jó vai ter uma compreensão tão linda da soberania de Deus, porque mesmo quando nós sofremos, Deus não está indiferente, Deus não está longe, Deus não foi pego de surpresa, Deus não se surpreendeu, Deus não ficou em apuros, Jó sofreu todos esses golpes com a permissão de Deus, com o conhecimento de Deus e com o controle de Deus, para um propósito maior. E é tão maravilhoso você e eu podermos, nestas horas difíceis da nossa jornada, dizer como Jó, agora eu sei que tudo podes, você e eu temos fraquezas e limitações limitações físicas, emocionais, morais, espirituais mas é maravilhoso você poder dizer, eu sei de uma coisa o meu Deus tudo pode, para ele não tem causa perdida para ele não tem problema insolúvel, para ele não tem doença incurável para ele não tem casamento irrecuperável, para ele não tem família sem restauração, ele tudo pode João vai dizer outra coisa sublime Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus tem um plano perfeito, eterno, vitorioso. Deus não usa rascunhos nos seus planos. Deus não precisa fazer upgrade nos seus planos. Deus não precisa atualizar os seus planos. A palavra de Deus também não precisa de fazer atualização ressignificá-la. Não, não, não. Deus é, tem planos perfeitos e eternos na sua vida, na sua igreja, na sua nação, nas nações do mundo, na história. Ele está no trono e ele tem as rédeas nas suas poderosas mãos. Nada, nada absolutamente foge do controle de Deus. A história não está à deriva. A história não está dando volta em círculos, como pensavam os gregos. A história caminha para a sua consumação e a vitória retumbante será de Cristo e da sua igreja. Então, há conforto para o seu coração, há um bálsamo para a sua alma há um refrigério para a sua vida, mesmo no sofrimento você entender que Deus é soberano e esse Deus é seu pai e você pode afirmar pela fé, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus pois bem, eu espero que esta palavra tenha trazido um bálsamo do céu para o seu coração um refrigério para a sua alma, um descanso para a sua mente e você entender uma coisa Deus está no controle, ainda que você sofra, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, ainda que a tristeza encha seus olhos de lágrimas, ainda que o luto chegue à sua casa, ainda que todas as lutas da vida possam estar aí latejando em seu peito. Saiba disso, Deus é soberano, Ele está no controle, tudo está sob o governo das suas poderosas mãos. Nesse momento eu quero orar com você. Nesse momento eu quero colocar a sua vida, a sua casa, nas mãos de Deus. Onde você está? Ore comigo. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo, trazendo consolo ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Pastor Rodrigo, é bom ter o irmão mais uma vez aqui. Pastor Hernandes, como é bom estar aqui, né? Amém. O programa Verdade e Vida tem sido uma possibilidade de trazer conforto, né? De fato, uh, de maneira que, mesmo em meio ao sofrimento e à dor, a gente tem essa convicção que bom, de que né? existe um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pode sequer pedir, pensar ou imaginar é verdade e nós temos então por meio desse programa levado essa mensagem acalentadora até você e nós gostaríamos de te presentear da seguinte maneira ah, com esse devocionário com mensagens escritas pelo reverendo Hernandes para cada dia do seu ano trazendo esse alento esse consolo essa esperança que vem por meio da sabedoria de Deus nós agradecemos todos aqueles que têm tornado isso possível esse programa aconteceu os nossos parceiros em missão se você quer conhecer mais sobre a nossa igreja sobre o programa verdade e vida como ser um parceiro em missão entre em contato conosco como eu disse pelo whatsapp você vai receber esse presente aí na sua casa o nosso telefone é o código de área 11 9 47 18 94 50 e com muita alegria a gente vai te enviar esse presente eu tenho certeza vai ser abençoador na sua vida e na vida das pessoas da sua família, e que você vai poder compartilhar essa mensagem de tamanha esperança, não é verdade? é verdade, é verdade. pastor, as pessoas podem ser cooperadoras é e multiplicadoras né, desta mensagem de esperança gente, que coisa boa ter vocês aqui com a gente, neste programa é um privilégio ter você conosco muito obrigado pela sua audiência nosso programa está encerrando